Fala galera, eu vou no Fusário com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente a ver que dia é hoje Hoje é o um dia mais aleatório da sua semana, tão aleatório quanto esse rolê Esse que já fiz um rolês aleatório, você já meteu um rolê aleatório também, quinta-feira é dia E esse aqui é o SBS, sempre bom saber, perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tem muito gabarito. Tô quer mandar suas perguntinhas, é bem fácil e simples. Links aqui na descrição, mandem suas perguntas e vamos lá tirar essas dúvidas, duvidosas. Vamos lá, o Gordão Games 97. <risos> que nome, né? Tem alguma explicação no anime do porquê a roupa dos usuários do Logia também se regenera quando rasgada, cortada ou queimada? A fruta também interfere nas vestimentas? Ou é só por comodidade para não ter que deixar os caras pelados depois de tomar um tiro de canhão? <risos> Tem isso, né? Porque você ficou rasgar a roupa toda hora, ou ela teria certos problemas com uma série voltada ao público jovem. Então ele se vale da licença poética. O que é a licença poética? São atos dentro de qualquer história... Onde o autor não necessariamente precisa dar uma explicação aquilo, Se valendo desta licença poética de fazer o que ele quiser. Então ele coloca que as roupas, elas assumem a propriedade da sua fruta. Aliás, quase tudo ao contato do seu usuário acaba recebendo a propriedade da fruta. É por isso que o Ace coloca o dedo no, em chamas no seu chapéu e ele não queima. Ou as roupas do Luffy esticam. Ou o Akainu tá sempre bem vestido, né? Sempre... <risos> Bem arrumadinho e não queima as roupas com aquele magma dele. Licença poética, ok? Quando vocês acharem essas coisas tipo... <risos> tipo o Gedatsu caindo de 10 mil metros e abrindo um resort e a cuina caindo da escada e morrendo. Licença poética. É resposta para todas as coisas que não fazem sentido no mundo de One Piece. Edson Barbosa 95. Como você acha que o Guts vai derrotar o Griffith, já que todos os seres mágicos parecem ter desaparecido do mundo? O grande problema é quando o Guts vai acertar o Griffith porque ele não consegue... Acertá-lo, visto que ele consegue transitar entre o mundo espiritual e o mundo humano Na sua forma feita, então nem se fala, mas a espada não acerta Como ele pode acertar? A dica veio nesse último arco na Ilha dos Elfos Num elemento, o quinto elemento do mundo de Berserk chamado Barita Que é muito responsável pela gravidade em si, também está bem ligado a emoções negativas Então eu creio que Toda parte da ideia do mal, até o vórtice que suga ali as pessoas quando se usam berrelite... É formado por barita. E eu acho que vai ser imbuído isto na lâmina do Guts. E aí com as baritas ele pode acabar causando danos no Griffith. O quinto elemento da série de Berserk. Rodrigues T. Barbosa. Em Hunter x Hunter seria possível uma união do próprio Kurapika e as contra o quarto príncipe de Kakin. Devido a sua enorme força e crueldade. Pois o quarto príncipe tem certas propriedades em seu poder semelhantes ao do Kuroro. Eu acho muito difícil. Eu vejo Kurapika e Hisoka se unindo. Principalmente para acabar com esses dois grandes inimigos, que vai ser o Quarto Príncipe e as Aranhas. Agora, o Kurapika, com todas essas restrições aí, e movido por vingança, se unir a eles não faz muito sentido narrativamente. Hisoka está no navio, se lembrem. Eu acho que vai ter uma união entre os dois para combater esse inimigo em comum. Até porque, se o Hisoka ver o Quarto Príncipe, todo o poder dele já vai ficar daquele jeito, né? <risos> então, eu acho que essa união é mais provável do que acontecer em relação às Aranhas, tá? Alfanimes, em One Piece tem árvores com referências bíblicas: árvore do conhecimento, árvore da luz, solar eva, árvore Adão. Você acha que em Salma tem acesso à árvore da vida? Assim ele seria imortal e estaria vivo desde o século perdido? É uma pergunta bem legal, visto que se fala bastante da árvore do conhecimento. Até para quem já leu a Bíblia, sempre vai lembrar mais da árvore do conhecimento. Porque está ligado diretamente ao primeiro pecado. Mas a árvore da vida é uma outra árvore que existia lá no Éden. E está ligado diretamente à benção da vida eterna. Faz muito sentido isso aqui. Porém, eu gostaria que o Insama estivesse vivo através da cirurgia perene. Temos que ver essa cirurgia perene em ação. Tem que acontecer em algum momento. Porém... Com o Lau, ele teria que morrer, ele teria que dar sua vida. E eu acho que o Oda não vai matar o Lau, visto que é um personagem que a galera gosta bastante. E ele faria a cirurgia perene em quem? No Luffy? De forma alguma. Então pode ser que o Oda acabe voltando no tempo, quando for contar a história. Sem viagem no tempo, hein, galera? Eu tô falando voltando no tempo para contar a história. Mas o Oda acaba voltando ali no século perdido para contar durante um flashback. E ali... Conseguimos ver como é feita a cirurgia perene E o Insama recebendo isso Mas essa coisa da árvore da vida Quem sabe não pode ser a árvore que dá os frutos de acumulomia final? as frutas tem que vir de alguma árvore central Já vimos a árvore do conhecimento que estava em Ohara A árvore Adão e a árvore Eva A árvore da vida pode ser a, a árvore realmente que deu origem a todas as Akumas no Mi, não é verdade? Mas eu acho que pode acabar tendo sim essa quarta árvore aparecendo na série The One Piece. Bem lembrada aí essa outra árvore que é bem importante, principalmente ali no Gênesis, tá bom? Miguel Gamboji, o Evil poderia ser o primeiro protótipo serafim feito pelo Vegapunk utilizando o DNA do Barba Branca que acabou de ser transformado em uma criança problemática, como no caso do serafim baseado em Kuma? Protótipo de serafim não, mas um clone sim Por que não pode ser um serafim? Porque os serafins utilizam... Três coisas das invenções do Vegapunk, a clonagem, a parte cibernética e sangue lunariano. Os Lunarians, como sabemos, tem cabelinho branco, asas negras, vimos isto no Serafim, o Evil não tem, o Evil pode ser somente um clone ou ter essa parte de um clone e umas partes cibernéticas, tá bom? Mas Serafim em si não tem como ser o protótipo porque usar o sangue Lunariano, beleza? Eu acho que pode ser um clone do Barba Branca O primeiro deles, e acabou dando Algo muito errado <risos> E acabou virando aí o filho... Do Edward Newgate que conhecemos atualmente. A Safi Gabriel quer saber aqui qual o motivo da guerra entre o Império Tudor e o Reino de Midland em Berserk. Poderia o Império Tudor estar atrás de algo relacionado ao Geyseric? Ou ainda ter conhecimento sobre a mão de Deus e sua conexão com Geyseric e, e o Skull Knight? Na verdade não. A guerra de Midland e Tudor é a guerra dos 100 anos e ela se originou porque Tudor tomou a fortaleza de Doudrey. Que é uma fortaleza que, que protegia as fronteiras de Midland. Então foi um avanço, foi realmente tentar... É, como tá acontecendo ali na guerra da Rússia e Ucrânia, sabe? Mais ou menos isso. Quer tomar território. É, acho que dá pra usar esse exemplo bem interessante. Tudor tomou Doldor, que era a última fortaleza da fronteira ali. E isso deu início à guerra dos 100 anos, que só terminou com o bando do Falcão. Ficou um tentando tomar território do outro. Basicamente é isso. Não tem nada a ver com o ou mesmo com a mão de Deus. Quem tem um certo conhecimento, até ligado ali com a mão de Deus, são os Kushans, beleza? Mas... Tudor em si não tem nada ligado a esse conhecimento antigo sobre o Rei Geyseric. Sans, você acha que o Vegapunk, um de seus clones, vai entrar na tripulação vendo que ele tem bastante utilidade e ele poderia ajudar a curar as Smiles, as crianças gigantificadas pelo Cidre? Talvez uma raça extinta trazendo elas de volta, tipo a raça do King ou do Kaido. <risos> Começou o arco, já é próximo Mugiwara, é a Bonnie. É um dos Vegapunk que vai entrar para a tripulação dos chapéus de palha? Olha, vamos ser sinceros aqui. Para entrar na tripulação precisa de duas coisas. Ter um sonho e principalmente uma profissão. Vegapunk tem uma profissão que falta dentro do barco. Falta um cientista, não é verdade? O Frank, por mais que ele tenha invenções, o Soap também, o Chopper, não é a profissão deles. Um é carpinteiro, o outro é tirador e o outro é médico. Faltaria sim um cientista e o Vegapunk poderia acabar mandando aí uma das suas personas para entrar no navio. A questão então é, será que o Luffy aceitaria? Eu acho que o Vegapunk pode acabar depois... É, como tá ainda a CP Zero pra Ilha Cabeça de Ovo, a sua ilha? Que, que é Se eu voltar isso, pra cá, eu falei, que deselegante. Né? Totalmente é, deselegante. Nossa... Eu acho que esses Vegapunks podem acabar é, de alguma forma destruídos pela CP. E com isso eles acabem voltando pro corpo original onde vai ter somente o velho Doutor Vegapunk. Como tem coisas ainda não acabadas referente a ele, as próprias crianças com gigantificação, também o país deu ano. Não creio que o velho Dr. Vegapunk poderia ir com Luffy na última jornada, mas se ainda ficar a essas personas divididas do Dr. Vegapunk, pô, seria interessante. Eu adoraria ver realmente uma dinâmica com o cientista ali dentro, mas não sei como funcionaria porque parece que é, cada um deles é um fragmento. Da personalidade em si do Doutor Vegapunk. Então não seria 100% do seu conhecimento que estaria aplicado ali. Pode ver que cada um tem um determinado. Uma determinada profissão de cientista dentro da ilha. Cada um faz uma coisa. Eu acho que teria que ser o Vegapunk original. Desfragmentado, não sei se teria tanta utilidade dentro do bando. Mas tudo é possível, por que não? Né? Falta um cientista dentro do navio. <risos> o Vegapunk preenche muito bem essa vaga. Vamos lá, os seis anos. Que nome, meu! Motivo das pessoas se apaixonarem pela borracha. Qual poderia ser seu Haki do Rei agindo de forma passiva, combinando com sua fruta e vazando pro ambiente? Não. Foi dito até inclusive quando o Barba Negra tentou roubar ali que o fruto funciona por conta da beleza dela mesmo. Tinha até umas teorias de que ela fosse feia e ela comeu essa fruta e ficou muito bonita. Mas não, tá escrito aí no mangá que a fruta só funciona dessa forma pela beleza da própria Boa Hancock. Não funcionaria com o Barba Negra, aquele chupa-bife. <risos> aquele toca-fita dele lá não ia funcionar a fruta. <risos> tá bom? Mas não tem nada a ver com o Haki não, galera. É a própria beleza dela. E isso acabou potencializando mais e mais o uso desse fruto. Vamos lá, Wener Alves. Sobre o processo de criação das lâminas negras. Sabemos que Kaido sentiu o haki de Oden em Ema, porém. E se seguirmos outro raciocínio de que ele havia sentido um haki tão forte quanto o de Oden. Podemos talvez pensar sobre a criação das lâminas negras sendo algo contínuo. Exemplo. Como Oden veio a morrer, o processo de transformação de uma lâmina negra foi interrompido e agora o Zoro teria que começar do zero. Seguindo essa lógica, tiramos o fato do Zoro pegar uma espada que esteja quase se tornando uma lâmina negra. Eu acho que eu entendi mais ou menos o que você quis dizer. Que o Oden quase transformou, ele morreu, o Zoro pegou, zerou e o Zoro tem que fazer toda essa trilha novamente. Não acho que é assim que funciona e eu creio que a dica para uma lâmina negra nascer... Foi dada pelo anime. Sim, não no mangá. Curiosamente o anime adicionou algumas cenas que não existem. Mas que eu acho que tem certa... Conexão e como surgem as lâminas negras. Lembram o magistrado lá do arco de Wano? Que o Zoro acabou até sendo caçado por conta de alguns assassinatos, mas era o magistrado ali da capital das flores. E o Zoro cortou ele com uma faca de rocambole? Então, no anime é estendido um pouquinho mais essa cena. E é explicado por que o magistrado matava essas pessoas. Por que ele se tornou esse serial killer? Ele estava matando as pessoas para banhar a sua lâmina em sangue. Muito possivelmente para transformar ela em uma lâmina negra. Então é dada uma dica ali no anime. E por que, que eu acho que isso aqui faz sentido? Porque temos o Shiryu da chuva que fazia a mesma coisa lá em Pell com a sua espada. Olha o cuidado que ele tem com a lâmina. Toda hora ele está limpando, mas ele está sempre matando, banhando a sua lâmina com sangue. Eu acho que as lâminas negras, bem obviamente... Do haki, de você conseguir domar a espada e você fornecer tudo que a lâmina pede. Foi condicionar a luta do Zoro contra o King. O Zoro conseguiu domar a Ema quando ele liberou seu haki do rei. Era isso que a Ema queria, mas também é pelo sangue dos seus inimigos. Quanto mais batalha, mais banhada no sangue dos seus inimigos, mais próximo da lâmina se tornar uma espada negra. Não à toa o próprio Hitetsu disse que o Zoro... Conseguiria transformar aquela lâmina em uma lâmina negra Não falou nada de nenhuma das outras Talvez porque Emma já tenha se banhado em muito sangue durante a sua jornada Wesley Lucas, quando olho o Twitter do Togashi Não consigo entender muito bem como é o desenvolvimento do Vanguard Você pode explicar quantos capítulos já estão prontos e como funciona esse desenvolvimento? Hunter x Hunter vai voltar dia 23 de outubro, galera 23, 24 já está saindo capítulo novo Já tem uns 10 capítulos prontos e ele está fazendo mais Quantos capítulos para terminar esse arco? É um arco de introdução para o continente escuro. Então não vai ser um arco muito longo. Eu acho que de 10 a 20 capítulos dá para ele conseguir concluir sim é o arco da sucessão e dar início ao arco do continente escuro. Não precisa se alongar muito. Hunter x Hunter não dá para ter parâmetro porque todos os arcos... Teve uma variação muito grande de números de capítulos. Tem arco com 20, tem arco com 100, tem arco com 40. Eu acho que esse aqui de 10 a 20 dá para ele concluir muito bem o arco da sucessão e já dar início aí para o próximo, para o Continente Escuro, tá bom? Luciano Juninho, queria saber sua opinião sobre o que o Lipe dos Chapéus de Palha falou. Na questão do cabelo do Luffy na interação com a Bonnie ter ficado igual ao do Zebec e do detalhe na bandeira deles. Você acha possível o Zebec ter não a Nika, a Nika verdadeira, mas sim a cópia dela? Por isso o Vegapunk teve curiosidade no Luffy. <risos> Eu tô tentando descobrir como é que o Lip sabe como é o cabelo do Zbeck <risos> Comparar, porque é uma silhueta Cavalo. Você sabe que a silhueta do Oden ele tem um bigode, na é verdade. verdade? Então, esse aqui então é o Kaido e a Big Mom Não acho que não tem nada a ver, o Luffy ele se transformou ali em Nika É, transição ali, ele... ele... <risos> Eu achei até engraçado a cena Que ele tava basicamente ativando o Gear 5 Porque a comida era falsa Então não tem nada, tem uma dica ali relacionada Ao Zback, é silhueta Calma, deixa aparecer o demônio Quando aparecer aí faz essas comparações Mas por enquanto, com silhueta Não dá, né não? Só lembrar da bigodeira Aí do Oden. Oitão do Kaido Kapengu, beleza? Miguelipo, qual a probabilidade do Zoro pedir a Vegapunk Uma espada de Kairo Eu acho que é zero, visto que em ano que o Caírus é feito. Tinha um ferreiro lá. porque que ele vai pedir para um cientista? <risos> é verdade. O Vegapunk ele não faz espadas. Ele estudou o Caírus e descobriu como funciona. da onde vem a pirobloína. Que é assim que é feito a pedra do mar. Mas é zero. Assim tem que pensar no que o Zoro pediu diretamente ali o Vegapunk. Eu acho que envolve até todos os chapéus de palha e não somente ele. Pode ser algo relacionado ao ano. Pode ser algo a mais. Mas tem que pensar na personalidade do Zoro. Você acha que ele pediria... Uma espada nova para o Dr. Vegapunk? Ele pediria uma Akuma no Mi para o Dr. Vegapunk? Eu acho um pouquinho complicado, visto que não cai bem com o personagem que conhecemos por mais de 20 anos. Ele pedir algo para um cientista dessa forma. Algo que ajudaria ele a aumentar os seus poderes. Tonakai, você acha que restou algum sobrevivente da Cidade Branca, em Flivas? Tem a Lami, né? Tem a irmã do Lau, que misteriosamente desapareceu lá nas chamas. Eu até achei que poderia ser usado de alguma forma... Pra trazer o Lau, como tava surgindo aquelas coisas do Lau ser possivelmente ligado a Sword, ser uma espécie de traidor, mas estar ligado diretamente a Sword, o que faz sentido né, o Lau, ele estar ligado diretamente porque o Corazon ele fazia parte de uma organização secreta que não foi dito o nome, mas quase com toda a certeza... Ele era da SWORD. E o Lau acabou meio que resgatado ali pelo navio da Tsuru junto com o Drake. Então percebam como bate isso. Talvez a lame fosse usada aí para fazer o Lau realmente trair a aliança. Não foi usado isso. Mas é uma possibilidade da irmã dele ainda estar viva de alguma forma e surgir dentro da série. Seria legal. Eu acho que seria um desfecho interessante. Tem a conexão do incidente do Porto Rochoso ainda. Lau... Kobe e Barba Negra, que acabou de ganhar um reforço muito grande dentro da história. E o Lau ele faz parte. Lembre-se que o Lau, ele, foi ali que ele pegou os corações para se tornar Shichibukai. Foi onde ele meio que ajudou o Kobe a se tornar um herói. Porém, não sabíamos que tinha a adição de um dos piratas dos Rocks ali. E o próprio Barba Negra se valendo disso para conseguir a sua ilha. Tem muito mais ainda. Eu acho que vamos revisitar muito mais aí de Lau com toda certeza. Luffy das Sem Derrotas, você acha que Oda vai explicar sobre os piratas espaciais? Visto que eles têm certa semelhança com os Minks e o Enel ainda está na Lua. Eu acho que o Vegapunk tem conexão com os piratas espaciais. Por que, que eu acho isso, galera? Quando apareceu a silhueta do Dr. Vegapunk, lembre-se disso. Apareceu a silhueta do Dr. Vegapunk, ele tinha uma cabeça muito alongada. Muito parecida ali com o que vimos do Fukuro Kuju. Só que se você for lá na Jolly Roger dos Piratas Espaciais eles usam esse símbolo. Então pode ser que o Dr. Vega Punk, quem sabe, já foi o capitão dos piratas espaciais. É preciso lembrar que o nome do Vega Punk em si, a Vega, é ligado a uma constelação que é uma estrela guia, que ela vai substituir qual estrela? Lodestar. Daqui a alguns milhões de anos ocorre esse ciclo e a estrela Vega vai ser a estrela guia. Interessante isso, né? Então o Vegapunk, ele tem conexões com a Lua. É só ver o seu amigo lá da Ilha Caracolito, que ficava olhando a Lua a todo momento. E ele tem as criações, ele fez os robozinhos. A pergunta é como ele conseguiu replicar esses robôs exatamente iguais aos que tinham na Lua. Então o Vegapunk tem conexões com o espaço. Eu acho que ele pode acabar sendo até parte integrante aí desses piratas espaciais. Pode ser o Mink? Não sei, mas... É só ver essa, essa cabecinha dele aí alongada demais na silhueta e olhar para a bandeira dos piratas espaciais. Eu acho que o Vegapunk pode ser de lá, tá bom? E é isso, bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Mandem suas perguntas para aparecer aqui nos vídeos. Tem pouca pergunta chegando, galera. Que isso? Vou parar com o SBS e vocês mandar a pergunta, hein? É isso. Mas eu, assim, se curtiu esse vídeo, pelo menos deixa um likezão, tá bom? Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.